E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de arredondamento. Agora, se eu te perguntar o seguinte: qual é a dezena mais próxima de 18, 82, 66 e 75? Pause o vídeo e tente responder. Basicamente, aqui eu não quero saber uma resposta exata, eu quero saber a resposta arredondada. E, para responder isso, nós podemos criar retas numéricas para você entender bem. Para fazer isso, eu vou desenhar aqui uma reta numérica em cada item, desse jeito aqui. Nesse primeiro item aqui, eu posso começar pelo 10, isso porque o 18, ou ele está mais próximo de 20, ou ele está mais próximo de 10. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20. Novamente, imagine que você esteja aqui, que você seja o 18. Quem está mais próximo, o 10 ou o 20? O 20 está a uma e duas unidades de você, não é? Já o 10 está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 unidades de você. Isso significa que o 20 está mais próximo do 18 do que o 10. Então, a dezena mais próxima do 18 é o 20. Lembrando que uma dezena é igual a 10 unidades. E se eu fizer a mesma coisa, agora, para descobrir qual é a dezena mais próxima do 82? Eu posso colocar aqui o 80, começar pelo 80 e ir caminhando de uma em uma unidade até chegar ao 90. Isso porque o 82 ele é maior do que 80 e é menor do que o 90. Então, ele está entre 80 e 90. E para eu descobrir qual é a dezena mais próxima, vamos dizer que você esteja aqui de novo, no 82. E você quer fazer um passeio. Qual é a dezena mais próxima, o 80 ou o 90? Se eu contar quantas casas eu vou ter que caminhar, Aqui para a direita, eu vou caminhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, ou seja, oito casas, que é a mesma coisa que oito unidades. E se eu contar agora para o lado esquerdo, eu vou ter uma e duas unidades, ou seja, o 90 está mais longe do 82 do que o 80. Portanto, o 80 é a dezena mais próxima de 82. De novo, se eu fizer a mesma coisa agora com 66, você sabe, o 66 ele está entre o 60 e o 70. Então, eu posso colocar aqui as minhas unidades Aqui, o 65, 66, e vou colocando isso até chegar ao 70. E aí, o 66 está bem aqui. E vamos ver quem está mais próximo do 66, se é o 70 ou o 60. Vamos lá. Para eu caminhar para o 70, eu tenho que caminhar uma, duas, 3 e 4 unidades. Então, 4 unidades. E para eu caminhar para o 60, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 unidades. E qual é, e aí, qual é a dezena mais próxima do 66? Para cá, eu ando 6 unidades. Para cá, eu ando 4, ou seja, a dezena mais próxima é o 70. O que eu quero dizer é que a dezena mais próxima de um número sempre vai ser a que tiver a menos unidades dela. Observe essas três aqui. Eu sempre busquei a dezena que está a menos unidades do número que nós estamos observando. Agora, vamos fazer um último exemplo aqui. Qual é a dezena mais próxima do 75? Eu posso colocar aqui o 70, afinal de contas, 75 está entre 70 e 80, e vou somando uma unidade, e vou colocando as unidades até chegar no 80 e você sabe, de novo, o 75 está aqui. Vamos imaginar que você seja o número e você cair ao encontro da dezena mais próxima. E se você caminhar para a direita em direção ao 80, você vai caminhar 1 2 3 4 e 5 unidades. Então, 5 unidades. Agora, se você caminhar para a esquerda ao encontro do 70, você vai caminhar 1, 2, 3, 4, e 5 unidades também. Espera aí, 5 unidades também? Então, quem está mais próximo? O 70, ou o 80? Tanto faz, não é? Aqui, eu sempre falei que era a menor distância, mas aqui não tem como eu saber. Isso porque o 75 ele está à mesma distância do 80 e também do 70. Então, eu posso dizer que 75 é aproximadamente 80, mas também posso dizer que 75 é aproximadamente 70. As duas formas estão corretas. Mas, meu amigo, aqui eu descubro uma coisa muito interessante. Toda vez que a unidade passar de 5, eu arredondo para a maior dezena, como é o caso do 66 e também do 18. Ambas as unidades passaram de 5 o que significa que eu tenho que arredondar para a direita. Agora, toda vez que a unidade do número for menor do que 5, eu tenho que arredondar para o mais baixo, ou seja, para a esquerda. E toda vez que a unidade for 5, como é nesse caso, tanto faz eu arredondar para a direita ou para a esquerda. Os dois vão estar corretos. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo!